Salve, salve. Paz dos seus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está conosco aí. Obrigado por entrar no vídeo. Pela por ter entrado pelo link, porque chegou para você uma notificação, obrigado por ter ativado aí o sininho das notificações, isso faz com que você fique seja avisado em primeira mão. Irmãos, hoje eu quero falar de algo novo que está acontecendo na minha vida e eu tenho para mim como uma importância muito grande, eu estou muito feliz né, de estar nessa nova etapa da minha vida. É... Antes de começar o vídeo, eu quero falar hoje porque eu decidi estudar hebraico, é... Que língua fascinante, tá irmãos? Que língua fascinante. Mas antes de falar, eu gostaria que você, que não é inscrito no meu canal, inscrevesse aí, onde eu estou passando o mouse aqui. Gostaria que você pudesse clicar nesse botão que vai estar à sua esquerda aí: subscribe, se inscreva e ativasse o sininho das notificações também, clicar em curtir. Quando você clicar no sininho das notificações, vai, você vai ser avisado primeiro que todos, assim que eu colocar um vídeo no canal, tá bom? Muito obrigado. Esse é um canal para família cristã, tá bom, irmãos? É, e você vai acompanhar muita coisa boa aí, muita edificação. Tá vendo aqui logo os primeiros vídeos, uma nova profecia é, de um grande apóstolo aí que tem profetizado coisas tremendas para o Brasil, o valor das riquezas que Jó perdeu, tem filmes e alguns assuntos como o famoso versículo, um será levado e outro deixado, temos um culto da nossa igreja na rua e outros vídeos aí são mais de 200 vídeos, tá bom? Mas hoje eu quero falar disso aqui, por que decidi estudar hebraico? É muito interessante falar disso, por que decidi estudar hebraico? É, eu estou apaixonado por essa língua, tá, irmãos? Apaixonado. Me apaixonei de tal forma, um tempo atrás eu tentei estudar essa língua, mas é, para mim era muito difícil, eu achei difícil, eu achei praticamente eu achei impossível há um tempo atrás. Comecei, mas quando eu comecei a ver os maçoréticos aqui, que são as vogais. Onde eu estou passando o mouse aqui. Esses pontinhos embaixo das letras. E eu falei, meu Deus. Isso não é para mim. Tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Esses pontinhos são as vogais. Então quando eu vi isso aqui. Eu falei, Jesus da glória. Não é para mim. Mas aí... Um tempo desse, uns dias atrás, eu resolvi tentar de novo. Pensei, cara, não é, não é impossível, nada pode ser impossível para ninguém. Até a Bíblia diz isso, Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível nas suas promessas. Então eu decidi é, tentar. Qual o método que eu estou usando? Primeiro, eu não estou pagando uma universidade, uma faculdade eu andei fazendo umas pesquisas fica em torno de mais ou menos 400 a 600 reais uma mensalidade eu já estou fazendo um outro curso da faculdade não vou conseguir pagar é, não só pela questão financeira porque tem que ser online na minha região não tem e é muito trabalhoso online eu preferia se tivesse um presencial mas tá bom estou fazendo através de um método que tem me ajudado muito. Eu vou simplificar bem aqui para explicar como eu estou aprendendo e um outro dia eu explico mais detalhado. Mas eu resolvi, Deus colocou no meu coração, eu acredito ser Deus, com certeza, o método da escola do português. Quando você começa a estudar na escola secular no Brasil, na escola, você começa pelo pelas vogais, vogais, consoantes, você começa ali no, no BABA mesmo, começa ali b a b -A, b e -B a e o e pronomes, artigos, números e assim é o método que eu tenho que eu resolvi, é, eu mesmo estou montando meu material, eu vou colocar umas fotos aqui do, do caderno que eu estou fazendo todas as anotações eu estou montando o material para quê? Para que é, daqui a um ano, ou dois, ou três, quando eu tiver aprendido uns 80%, mais ou menos, eu creio nisso, eu possa transformar esse material num PDF e ajudar alguém que quer aprender a língua, que também não pode pagar por uma faculdade do idioma hebraico. Amém? Deixe o like, inscreva, ativa o sininho, me ajuda aí. Vamos lá. Olha que coisa interessante que eu aprendi. O hebraico, é, no meu ponto de vista, eu achei mais simples do que o português que nós falamos. Achei mais simples também do que o inglês. O inglês eu conheço um pouquinho desde a, desde a época da escola. Depois eu fiz alguns cursinhos né, Curso que a gente chama curso Livres, é, cursos pa, é, pela internet, mas eu achei o hebraico mais simples. É, é um idioma cheio de regras, ele não é basicamente aprender a escrita ou a transliteração, mas aprender as regras. Mas o português tem muito mais regras muito mais regras. Por exemplo, a letra H na palavra homem, se eu tire, tirar o H, continua homem, mas se eu colocar o H, é homem, e a regra é, a palavra homem tem que usar o H, e assim vai, ele tem muitas regras, mas nada impossível, requer dedicação, tempo, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu tiro meia hora, uma hora, 40 minutos. Às vezes eu fico o dia todo estudando. É, é diferente. Tudo diferente, na verdade. É... Eu até pensei que no começo era só... Bastava... Bastava eu pegar as letras e transformá-las no português, formar uma palavra, mas não é, cada palavra tem um significado e a gente tem que decorar as palavras, eu ouvi dizer que para você falar um outro idioma é, assim, para que você esteja bem, não ótimo, mas bem, você tem que decorar de 500 a mil palavras, então além de decorar de 500 a 2 mil palavras, eu tenho que também aprender todas as regras básicas. É o que eu tenho me preocupado primeiro. Não estou preocupando com verbo, substantivo. Eu quero decorar as regras. Então, olha que interessante o idioma hebraico. É interessante demais. Deixa eu diminuir o zoom para te mostrar o alfabeto. Na internet tem ele completo aí. Eu fiz aqui anotações o alfabeto nosso é, é totalmente diferente né nosso alfabeto é totalmente diferente não é as consoantes são diferentes e eu vou dar umas pinceladas aqui né somente umas o alfabeto português é a b c d e, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R. E essa aqui é diferente. Eles é, só utilizam vogais para o, o aluno aprender o idioma. Depois só usa consoantes. E essas são as consoantes. Onde eu passo o mouse aqui, você está vendo o Aleph. É, a segunda, Baiti. Que é o nosso bem português, vou falar de algumas, o, o Vave, o Gimel, é, o Gimel, Dalet, o Rei, que é essa, esse quadradinho aberto aqui, o Vave, o Zain. O Rete, não vou falar de todos porque são muitas, mas deixa eu te mostrar outras anotações aqui que eu fiz. Só estou mostrando porque de repente a pessoa quer estudar, tem desejo, mas acha, acha difícil, né? Acha impossível na verdade. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui as vogais olha as vogais a foto ficou cortada mas dá para a gente entender aqui as vogais é, as vogais são totalmente diferentes as vogais são representadas por pontinhos né aí as vogais deles do hebraico são tem as vogais longas as vogais breves e as semivogais na internet, se você pesquisar, vai entender um pouquinho. É... Por exemplo, o a longo é um tracinho, o a breve é esse, como se fosse um tezinho, e todas as vogais serão colocadas embaixo das consoantes, que é o hebraico bíblico. Mas hoje nós, em Israel, não usa mais as vogais. Eles usam o hebraico moderno. E o hebraico moderno não tem vogais. As vogais são usadas apenas para que o iniciante ou aprendiz de hebraico é, conheça a língua. Aqui algumas anotações também que eu fiz. Antes de continuar, não esqueça, não esqueça aí de deixar um like, de inscrever no canal, me ajudar. É, pronomes os pronomes pessoais, né? Eu fiz algumas anotações aqui, ele, ela, ele, ela, nós, vós, eles. Na página anterior tem o eu, tu, ele, ela, nós, vós, é, eles e elas. Deixa eu ver se tá aqui, isso tá aqui. Então, pessoal, é, por exemplo, nós usamos, é, nós usamos ele e ela no português no hebraico ele é de uma forma e o ela é de outra forma deixa eu voltar aqui seguir para próximo. o próximo slide deixa eu ver aqui quais são as anotações que eu fiz assim, ah, aqui tem algumas palavras aqui tem algumas palavras é, sim é, deixa eu falar uma coisa rapidinho engraçado eu já consigo transliterar não traduzir transliterar pessoal é pegar a palavra no hebraico que esse aqui um, um vav com kaf né que é um, um seu contrário eu já consigo não consigo saber que palavra que é essa aqui eu sei que é assim porque está anotado mas eu consigo transliterar consigo pegar isso aqui e colocar esse quem quem não é a, a tradução. A tradução é sim. É, quem é a pronúncia, que a gente chama de transliterar. Então, essa palavra, eu translitero, coloco ela com esse som. De quem? Estudando, eu vou descobrir que ela significa sim. Aqui tem um lâmide e um aleph, que é um lo. Lo é a, é a maneira de falar é a transliteração, mas a tradução é não. Aqui temos um B né? Aqui temos um que seria equivalente a um B é, um V. Aqui temos um, um essa pequenininha um cof, né? Que é equivalente ao ao Q. Aqui teria, não tem porque está sem a vogal por ser hebraico moderno, mas no, no bíblico tem um azinho, que é um tracinho embaixo, k. e esse parecendo um, um, um lustre aqui, com um pontinho em cima, é o sh, e aqui o rei, que tem som de a, Bevacaxá, por favor, todá, tem até uma gravadora no youtube, chamada todá, aqui é a palavra em hebraico, se lê todá, significa obrigado, te é, é um, um jeito de falar deles diferente de filar, que é oração então eu estou aprendendo bastante coisa com eles com, com, com as aulas eu vejo vídeos e vou montando meu material passo a passo né? sem pular nenhum passo e lembrando que o hebraico eles escrevem ao contrário eles escrevem da direita para a esquerda o português é daqui para cá o hebraico da direita para a esquerda Deus tem me abençoado muito eu já consigo transliterar se essa parte aqui de baixo estivesse apagada aqui um português estivesse apagado eu conseguiria fazer a transliteração que é descobrir o som e não a tradução isso aí leva tempo mas aqui está a escrita hebraico, aqui está a segunda linha a transliteração e aqui a tradução aí nós temos aqui Bereshit tá vendo? as consoantes em cima, os dois pontinhos aqui é um E, é uma vogal chamada segol, esse tracinho é um R, esse aqui é um E, é um E breve, essa letra aleph não tem som, bere, o lustrezinho aqui, eu esqueci o nome, o candelabro aqui, é com um pontinho aí, a direita é um SH, Beresh, o pontinho é uma vogal i, esse pontinho com esse aqui é chamado de iud, esse com esse é uma letra só, Beresh, e esse reit, berechit. Aí temos o hebraico, e a, a transliteração fica Bereshit bara elohim, et hachamain veet. No princípio criou Deus, no princípio criou Deus, os céus, e, aí segue, vei, haretes, e a transliteração, e embaixo a tradução. Eu aprendi um pouquinho disso aqui, é, com a técnica da repetição. Então você imagina, como é bom você aprender o idioma, que a Bíblia foi escrita. Aprendi algumas coisas, por exemplo, bará, é o verbo criou, mas, se eu disser criei uma cadeira não, será um outro verbo que eu não me lembro agora mas não pode ser bará porque o judeu só utiliza bará para Deus ele é o único criador de todas as coisas pessoal, vou encerrar por aqui outro dia eu compartilho aí com vocês do canal Gilvan é, Sampaio aí mais coisas que eu aprendi com o curso que estou montando aqui com o meu próprio material, tá bom? Eu tenho aprendido bastante e estou com uma meta, aí se Deus quiser, no final de 2023, eu quero estar é, classificada em um curso médio de hebraico. Quero já estar transliterando todas as palavras que eu vejo na minha frente e espero é, ajudar futuramente alguém que precisar aí de ajuda, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Assista é, outros vídeos aí, pelo menos 10 minutos. Assim o YouTube vai encaminhar meus vídeos para outras pessoas. Muito obrigado. Me inscreva no canal. Deus abençoa. Até a próxima.